Esses artefatos aumentam sua estamina permitindo-lhe prolongar sua manifestação material. Pegue 5 para completar o emblema e assim aumentar sua força. Uma vez obtidos, esses hieróglifos, o fortalecem com conhecimentos elementais. Contudo, cada magia exige um sacrifício de energia. Use-os com presteza e sabedoria. O abismo não foi gentil. Sou sua criação, quem? Como antes. Você critica sua própria obra. O que fez com o meu clã, degenerado? Você não tem o direito. O que eu fiz também posso destruir, criança. Maldito seja, quem! Você não é Deus. Esse ato de genocídio é inconcebível. Consciência. Você ousa falar de consciência para mim? Somente quando tiver sentido toda a gravidade da sua escolha, você poderá ousar questionar meu julgamento. Seu período de vida é uma faísca comparado à massa de dúvidas e arrependimentos que tenho suportado desde que Mortanius me afastou da luz pela primeira vez. Para saber que o destino do mundo depende da prudência de cada gesto meu, você pode ao menos começar a imaginar que decisão tomaria se estivesse no meu... Eu teria escolhido a integridade, Ken. <risos> Olhe ao seu redor, Raziel. Veja o que aconteceu com o nosso império. Testemunhe o final de uma era. Os cães espalhados pelas vastidões de Nosgoth. Este lugar sobreviveu à sua utilidade. Assim como você. A Soul Weaver, a lâmina ancestral de quem mais antiga que qualquer um de nós e mil vezes mais mortal. As lendas afirmavam que a lâmina estava possuída e que sentia prazer ao devorar as almas das suas vítimas. Apesar de todas as bravatas, sabíamos o que significava quando Kane brandia Soul River com ódio. Significava morte certa. A lâmina foi vencida, e assim se desenrola, e estamos um passo mais próximos dos nossos destinos. <risos> poderia jurar que vi um brilho de satisfação nos olhos de Kane quando a Soul River foi destruída. Não entendi o jogo dele. Mas eu conhecia o golpe final. A partir deste momento e para sempre você e essa lâmina estão ligados. Soul River é destruidora de almas e seus destinos estão entrelaçados. Ao destruir a espada, você a libertou da prisão corpórea e a restaurou em sua verdadeira forma. Uma espada fantasma com sua energia livre. Não há mais nenhuma lâmina física. Ela só pode se manifestar no reino material quando sua força estiver completamente restaurada. Uma vez manifesta, ela o sustentará. Quem é você, pequena alma? Outra das criaturas de quem veio torturar este espírito aprisionado? Não pretendo perturbar seu repouso. Repouso? É preciso um corpo para dormir. Carne e ossos são necessários para deitar? Não, criança. Tudo que posso fazer é observar e lembrar, sempre consciente enquanto a triste história deste mundo se desenrola. Passado horrendo. Futuro insuportável. Será um só, e mesmo assim. Sempre estive aqui. Como veio assombrar estes pilares? Quem recusou o sacrifício? O pilar do equilíbrio corrompido em seu âmago permanece como um monumento à sua ambição desmedida. Agora, esses pilares servem apenas para me prenderem aqui. Minha prisão é meu lar eterno, graças à avareza do Senhor. Aquele maldito não pode afirmar que tem minha submissão. Então temos um inimigo em comum, Razel. Volte sempre que precisar. A Ariel se lembra do que outros esqueceram. Que você encontre a paz aqui, Razel. Longe nas montanhas, a leste, um gigante sufocado se ergue em rendição muda. Hóspede contra a vontade de um enxame parasítico.